Ok, turma, hora do artesanato. Olá, sou o Garfinho. Toy Story 4. Esse lance de agente de infância tá sob controle, né? Eu não acredito que eu tô falando com um garfo. <risos> uh! Uh! Uh! Uh! Hoje nos cinemas.